Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso workshop Cria um jardim eficiente e poupa água. Este workshop está inserido na nossa programação Green Week. Ao longo desta semana, desde o passado dia 22 e até ao próximo domingo, dia 28, temos uma vasta agenda de eventos ligados à sustentabilidade para fazermos o nosso habitat um lugar mais positivo. Para hoje, temos o um jardim, técnicas de jardim, interior e exterior, aproveitá-lo da melhor forma e aproveitar também a água que é utilizada nesse jardim, não somente no jardim, mas também nas nossas utilizações domésticas. E já sabem que as vossas questões, as vossas dúvidas, são colocadas nos comentários das nossas redes digitais Facebook e Instagram, aliás, onde nós estamos a fazer a nossa transmissão em formato live streaming. Para nos falar sobre este tema, temos alguém até que é repetente nos workshops da casa. Duas boas-vindas, uma vez mais, à Susana Caseiro. Susana, boa tarde, bem-vinda de volta aos workshops da casa. Obrigada a eu pelo convite. Suzana, antes de avançarmos, queria só referir, és a autora do livro A Minha Horta em Casa. Certo. Correto? Certo, Portanto, tem tudo tempo. a ver com, com o nosso <risos> tema, não é? Vai em encontro do, também do, do está, tema de hoje. Também, porque hoje em dia ter uma horta está dentro daquilo que são as boas práticas de sustentabilidade. Nós temos a nossa mini horta, nem que seja só para temperos. E também tens um blog, não é? Certo? Um blog e uma série de canais, vários canais. Cultivos da Caseira. É, Cultivos da Caseira, onde eu partilho uma série de dicas de jardinagem ecológica, agricultura urbana, agricultura biológica, basicamente para ajudar as pessoas a trazerem mais natureza para dentro de casa, para perto delas e sensibilizarem parte de toda, toda a população no sentido dessa necessidade. Uhum. Proteger a nossa mãe terra, não é? Porque ela está mesmo a precisar de que toda a gente, de alguma forma, a ajude a proteger. É, Trazer, que... Tornar as cidades mais verdes, que é, que é uma necessidade. Podemos encontrar nas redes sociais, não é? Facebook, Instagram, sim. Pinterest também Pinterest, mencionaste? Sim, uhum. Pinterest e Youtube também. Ok. Portanto, a partir do site do cultivosdacaseia.pt, encontram-me em várias redes. Ok. Susana, então, <risos> feita a apresentação e sim. a divulgação das tuas redes sociais e também o lançamento do, do teu livro, que já é Foi um recente, sucesso, sim. É? ainda é, bem. Ainda é, é muito recente, muito uh -huh. recente, por acaso esqueci de trazer <risos> para mostrar, mas, mas, mas podem depois podem, ter conhecimento na, na, através do site. Primeiro um, ponto do, do nosso tema, planeamento, correto? Isso, como é que nós planeamos um jardim mais eficiente, mais ecoeficiente, de alguma forma, uh, e ainda que nós tenhamos que cultivar plantas com diferentes necessidades de água? Portanto, um jardim eficiente não passa só pela poupança de água, nós temos a dar aqui um enfoque à poupança de água, uhum. não é? Portanto, estamos a falar neste recurso que de facto nós. Temos, infelizmente, previsões não muito Sim. positivas, e é essa que é mesmo urgente, porque é? eu, eu temo, inclusive, é com, com crianças que têm em casa, que eles daqui a uns, ou seja, ainda, ainda em fase de, de serem jovens, poderem ter, sentir escassez da, da água, sentir aquilo que nós não sentimos na nossa uhum. geração. E, e existem essas previsões, infelizmente. E, portanto, é toda a gente nós temos que acordar para esta necessidade de, de poupar água, de poupar recursos em geral. E o que é que significa? E nós, nós quando pensamos num jardim ou numa horta, mas qualquer tipo de jardinagem, as plantas precisam de água, não é? Claro. Portanto, há várias formas de nós aqui planearmos o jardim considerando essas necessidades, porque nós não vamos conseguir à partida, sem a água, sem, obviamente, depois os nutrientes que temos que adicionar para que as nossas plantas se desenvolvam, nós não conseguimos cultivar, nem plantas de jardim, nem plantas de horta, de nada em si. Existe uma série de, de boas práticas que podemos ter, logo a partir do planeamento. E o planeamento passa, não só pela escolha das plantas, porque de facto eu posso, dependendo da nossa disponibilidade, ter plantas que precisam também mais da minha atenção, menos da minha atenção, Uh, e claro que eu aconselho sempre que as pessoas definam o seu jardim em função daquilo que é, não só o espaço, mas também daquilo que é a disponibilidade de tempo que elas vão, que elas podem dar. Então, há que escolher e as plantas adequadas. Há que escolher as plantas adequadas para o local que as pessoas têm disponível, portanto, pode ser só uma baranda, pode ser um jardim maior com espaço maior, onde nós possamos, dependendo depois também da disponibilidade de tempo que temos, se escolherem, eu trouxe aqui alguns exemplos de plantas que não precisam até de muita manutenção e que por acaso também são plantas que não precisam de muita água em si, até porque uhum. elas são acumuladoras de água, como são estas, há quem lhe chama as gordinhas <risos> em, si, em si, porque elas de facto acumulam mesmo muita água, estas folhas, repara aqui Rui, como é que estas folhas das suculentas, é, eu cortei aqui uma destas... De, de, Sim, se esmagasses de esmagasse uma dessas é, folhinhas... É água então? É, se conseguires esmagar mesmo, ela está carregada de água, se reparares, Quase que ela pinga uhum, mesmo. Exatamente. Até ela absorve, ela acaba por <risos> acumular água. E muita gente que às vezes me diz que não consegue manter suculentas é porque, em parte, acabou por uh, dar-lhe água a mais. Pronto, isto tem é relação à questão da água. Este é, este é um ponto importante e é, que eu penso que é. É, também muitas é. dúvidas. Repara, porque, é, é, a suculenta não... é mesmo conhecida por, por não, não regarmos intensamente. Não é? A rega é muito pouca. Muito pouca, não precisamos de muita água. Pelo contrário, por exemplo, posso dizer que agora, entre outubro até lá para março. Abril, quase não é preciso regar as nossas suculentas se elas estiverem no exterior, obviamente. Nos meses mais frios, portanto, não é, não é necessário. Não, elas normalmente acordam, é engraçado que as suculentas têm um período de dormência um pouco diferente das restantes plantas e elas têm uma tendência a, por isso é que elas às vezes dizem que há pessoas, que percebem que elas no outono ficam mais bonitas, quando começam as primeiras chuvas, finais de verão, final do verão, início do outono e elas têm uma tendência a acordar, por isso é que estas coisas até ficam às vezes mais mais intensas, mas independentemente de cultivar as outras plantas para além das suculentas, tu podes ter outros cuidados que deves trazer para o teu jardim, uhum. ou seja, mesmo que tu não queiras ter só suculentas, as suculentas foi um exemplo para pessoas que não têm grande tempo, também, de disponibilizarem para o seu jardim porque Como são tu plantas são plantas não precisam de muita manutenção muita manutenção exatamente agora te perguntar e no verão qual é que é a regra das suculentas no verão convém que exista sempre regra, obviamente tens que acrescentar aqui água às tuas suculentas porque elas depois independentemente de, Estão de acumularem um mais seco, mais exatamente elas vão precisar de água agora aqui a periodicidade nós não podemos ter aquela regra porque por exemplo numa zona obviamente de próxima do mar não vamos ter Uh, vamos ter um tempo sempre mais úmido do que em determinadas regiões diferentes não é? do interior. Uh, independentemente disso, dizer que é uma vez por semana, duas vezes por semana, uh, duas vezes, uh, uma vez de cada, cada 15 dias, uhum. seria suficiente, por exemplo, para uma zona perto do mar, se calhar, mas para zonas mais do interior poderia ser uma vez por semana, ou até menos, dependendo do tipo de casa, dependendo do tipo de exposição Todos solar, etc. Todos os fatores influenciar Certo, mas eu posso dizer que no verão, mesmo assim, numa zona com bastante calor, eu moro em Braga, e Braga é uma cidade um bocadinho quente, <risos> um bocado abafada, eu se calhar a cada duas, três semanas, no máximo, rego e elas... Tem sobrevivido, tem conseguido sobreviver até ficam bem bonitas. Eu trouxe os vasos mais pequenos, estes que Porque estão eu não aqui. não dispõe de muito tempo, é o ideal, então, é é? é? é o ideal, seria uma boa opção e, como digo, são realmente pouco exigentes, tanto a nível de manutenção de nutrientes e de água em si, em E também de quando há necessidade para, para quando vamos de férias, não é? principalmente no verão, também é uma boa opção, não é? Poderia ser uma boa, uma boa escolha. Agora... Além disso, e eu sou apologista aqui de termos hortas, temos não só horta, horta, quando eu digo uhum. horta, pode ser apenas Exatamente. temperos, podem ser interior apenas temperos. Interior exterior, não é? Eu, eu mencionei no início, sim, no alfabeto, só porque há precisamente esta diferença sim, é entre um sim, interior e sim, exterior. Sim, sim, sim. Independentemente de tudo, nós, quando vamos plantar qualquer planta, uh, interior, exterior, aromáticas, de flor, etc., por norma as plantas de flor precisam sempre um bocadinho mais de água, mas independentemente disso, nós, na própria plantação, podemos ter alguns cuidados, Rui. Que cuidados? Por exemplo, o facto de fazermos a drenagem do vaso e ainda que o vaso tenha uh, furos embaixo, baixo, portanto quando é drenagem é para que saia Exatamente. o excesso de água, Exatamente. o facto de colocarmos uma boa camada de argila, que é sempre referenciado como uma boa prática, mas as pessoas às vezes ficam um bocado baralhadas, porque é que precisa a argila expandida? A argila expandida porque é um dos... Uh, nós poderíamos fazer a drenagem com outros materiais, mas este material em concreto é um dos materiais que consegue uh, ter uma capacidade de retenção de água, não é? de absorção, Reten, retém aqui água, o excesso da água, e o que significa que não sai tanta água, não uhum. sei se me faço entender, Sim. não drena tanta água para fora, não se perde tanta água, e depois a água que aqui fica retida vai sendo absorvida, reabsorbida por osmose para as próprias raízes. Vai reduzir raízes. a evaporação, não é? Exatamente, Portanto, e, e reduz também as perdas em si que saem embaixo. Okay. Portanto, a argila expandida no fundo dos vasos é fundamental. Uhum. Depois, acrescentarmos bastante matéria orgânica ou um substrato mesmo que já esteja preparado é fundamental para as plantas que precisam de mais nutrientes e para as plantas que precisam de mais água e quase sempre estão relacionadas ou seja, por exemplo, se fôssemos plantar imagina algumas plantas mesmo aqui com estas aromáticas já era interessante pôr aqui uma porcentagem das vezes de uma, aproximadamente cerca de 20% na minha capacidade do vaso devia ser matéria orgânica que matéria orgânica é? neste caso aqui está um humus uhum. um humus de minhoca vocês okay. também têm, é fácil encontrar hoje Sim, em dia, vocês têm, vossos próprios na vossa loja uh, comercializam, e este humus parece uma terra, repara, É uma uhum. terra preta. O eu adicionar isto não adiciona apenas só a fertilização, que é das melhores e mais naturais, que isto aqui é natural, isto aqui resulta da decomposição de resíduos e através da ajuda das minhocas, não é? que é um humus de minhoca, mas ajuda a reter depois mais facilmente a água, ou seja, as nossas plantas, que vão ser plantadas num vaso, conseguem aguentar mais tempo sem nós adicionarmos água. Não sei se, se, se okay. me faça aqui entender. Sim, sim, sim. Portanto, ele consegue ajudar a reter mais facilmente a água. Repara, ele já ele ajuda a, a ter esta, no fundo, melhor a estrutura que vai ajudar a reter a água. Uh, eu vou dar às vezes aqui, um muitas vezes, uma, uma... Nós não estamos agora numa altura, precisamos não estamos com uma altura de muito calor. Mas na altura do verão, até faço normalmente isto, coloco uma camada na parte superior dos meus vasos, uhum. antes de adicionar, antes de tapar, depois com outra camada, que nós já vamos falar aqui é é o segundo okay. ponto, que é outra boa prática que eu falo aqui. Portanto, adicionar o húmus na fase da plantação e aqui adicionar a percentagem até 20% seria o ideal. Okay. Num, por exemplo, numa base de 10 litros, não é? Temos ali uns... 5 litros, estou a fazer bem as contas, <risos> Os 5 litros de humos, uhum. sempre com uma boa camada de drenagem em baixo, fazer okay. bem essa, essa, essa, esse trabalho Portanto, de, preparação. Passo passo de preparação. preparação para a Exato, nossa planta. Exato, ou seja, né? a forma como nós vamos preparar a, a nossa, as nossas plantações, sejam em vaso ou num canteiro no jardim, eh, pensar um pouco, há outro, há outro aspecto que eu aqui também devo refer referenciar, que é como é que vamos agrupando as plantas, isso também faz diferença, ou seja, e principalmente para nas, na questão da altura de, de irmos de férias. Quando as pessoas têm apenas três, quatro vasos, não os deixem espalhados. Juntem-nos, por exemplo, ajuda aqueles, okay. em parte, haja ali um microclima que se, que se faz facilmente mantemos, por exemplo, isto se for no caso uma varanda com muita exposição solar, é mais fácil uh, juntarem os vasos todos num sítio, num, num, num, num, todos próximos, não é? Uhum. Do que estarem todos separados. No nosso jardim devemos também agrupá-las de acordo com as necessidades de água. Por exemplo, não iremos colocar os nossos vasos de suculentas ou uma pequena parte de jardim de suculentas uh, misturadas com um jardim de aromáticas. Não faz grande sentido, não. Faria, não é? sentido, faria claro. sentido. Sana, só antes de avançarmos, temos aqui Já a primeira temos questão. Perguntas. Exatamente. <risos> uh, não comprando o substrato específico para catos, é possível fazer mistura da terra com areia? Qual a porcentagem na mistura? Uh, no caso de não terem o substrato adequado uhum. para para, para catos, catos, é? exatamente. Pronto e é uma pergunta pertinente que acaba por nos lastar para as pessoas ficam ficam não têm que ter os substratos todos preparados. Hoje em dia no mercado e vocês têm uhum. uma exatamente. série de gama muito diversificada de substratos que já acabam por ter as pessoas realmente podem escolher para para aromáticas, não é para suculentas, para quase para horta as para orquídeas. tudo, não é para orquídeas exatamente. Uh, se não tiverem podem sempre preparar com a base de um substrato universal. Ou seja, na base do substrato universal eu, eu, neste caso, até sugiro realmente que se pegue nessa base ao invés de nos pegar na terra do próprio jardim porque pode ser demasiado argilosa por exemplo, o que podem muitas plantas, isso altera a acidez e pode influenciar, mas se fôssemos colocar a partir de um substrato hum, neste caso hum, universal? universal eu diria que cerca de uns 30% nós poderíamos adicionar de areia, porque ela, okay. os, os catos querem realmente uma Querem, querem aqui um substrato bem levezinho, bem arenoso, não é? Aí a bem a é maior solto. do exemplo que explicaste há sim, pouco que era Sim, poderia ser um bocadinho sim. maior, sim. Uhum. Poderia, eu, eu já vi até algumas. Nós, eu, eu aqui aconselharia, inclusive, a adicionar até outros materiais. Portanto, nós temos outros materiais que podemos adicionar nos substratos, nomeadamente aqui não estão, mas vocês também os têm disponíveis, acho que já se encontram: as perlites, as vermiculites que são outros materiais também que acabam por ajudar na, na parte da sensação de drenagem. Mas adicionando areia, a, a perlita é, é, é um que substitui a areia uhum. quando ela não está disponível. Na ordem dos 30% seria uma boa uma boa mistura. Ok. Tá bem. Tá bem. Outra questão que surgiu. Já surgiu outra. <risos> Devemos tapar a terra dos vasos com tela geotéxtil para evitar pragas e ervas daninhas? Dependendo dos cultivos, sim. Uhum. Se nós estivermos num jardim com grande área, isso é uma boa prática que nos também facilita a manutenção, não é? principalmente num jardim com áreas maiores. Uh, e, eu, e isto vai encontrar aquele segundo ponto que nós já íamos fazer, que eu ia sugerir a okay. seguir, assim, que é a cobertura a cobertura, aquela, aquela velha, eu, eu refer, referencia às vezes esta, este termo mulching e as pessoas dizem-me o que é que é o mulching? O mulching eu é ia uma... te perguntar, antes, era o nosso segundo ponto, não é? É o nosso segundo ponto Exatamente. e já vai de encontro um bocadinho esta, esta, é esta questão da, da uhum. cobertura de solo com uma tela. Se as pessoas tiverem um grande espaço, de facto faz sentido adotarem, e lá está, isso não deixa de fazer parte quase que do início não é do projeto inicial, do planeamento não é de como é que nós vamos organizar e planearmos aqui a construção do nosso jardim está dentro do primeiro passo e já parte, a fazer sim. a passagem para o segundo Isso, isso, uhum. que é, eu primeiro falei na preparação não é? nesta história da, da importância da drenagem principalmente se for plantação em vasos e esta questão que eu ia falar a seguinte, do mulching é uma cobertura de solo que tem muitas vantagens entre as quais reduzir as necessidades neste caso redu reduzir as perdas por Evaporação da própria água, ou seja, as perdas que, que nós vamos ter, porque existem perdas por evaporação e por evapotranspiração, ou seja, as nossas plantas perdem água, não é? Mas nós perdemos água a partir do solo, quando há uma incidência direta. Mas qualquer pessoa pode fazer a técnica do mulching? não é? Podem, é por qualquer pessoa. E existem um vários materiais, material. olha, existem vários materiais. Um dos mais conhecidos que é utilizado para plantas ornamentais no jardim é a casca de pinheiro. é uhum. um dos mais conhecidos. Exatamente. Que, que as pessoas compram de facto e, e conseguem colocar e até fica bonito, principalmente em termos decorativos, às vezes uh, contrastar com outro tipo de materiais, com outras cores diferentes. E, e é o que encontramos com mais facilidade. Exato, é? E é muito fácil de encontrar, não é? vocês uh, disponibilizam e existe é fácil de encontrar e acaba por ser um material prático que é muito fácil de... Em termos de manutenção, e acaba por ser um material natural. Em termos de cobertura, se fosse de plantas, de algumas plantas, tanto de algumas plantas mais até da horta, por vezes pode não ser o recomendado pelo facto de poder alterar um bocadinho o pH. Ou seja, para plantas ácidas, Exato. que gostam um pH de pH ácido... Que que devemos. Uh, Olha, o mulchinga deve ser sempre feito, preferencialmente quando acabamos de plantar. Okay. Construímos um jardim. Se nós colocarmos logo esta cobertura de solo. Estamos logo a diminuir as necessidades de manutenção a posterior. Com a questão das ervas daninhas, porque estamos a limitar a entrada da luz e estamos a fazer, lá está, proteger o nosso solo desta, desta transpiração, desta, desta, desta evaporação da água. É Outras opções a técnica do movimento. É muito positivo. Além de mais também protege a temperatura, portanto ele até é recomendado, eu digo sempre, tanto na altura de muito calor como na altura até do tempo mais frio, nesta altura do ano. Eu nesta altura do ano, o que é que eu gosto de fazer? Por exemplo, para proteger as plantas, gosto de colocar por vezes um bocadinho de fertilização, apesar das nossas plantas agora ficarem algumas em, um bocadinho mais paradas, outono e inverno tudo cresce um bocadinho mais devagar. Sim, é mais lento. E lindo. tapar com palhas, se forem plantas da horta ou até serrim de madeira, também pode ser, se não for madeira tratada também poderíamos utilizar. E não é nada de especial, esta, por exemplo, temos aqui este vaso de hortelã, imagine basta só fazer isto, Rui, não é, não, não, vamos desmistificar aqui a coisa. Sim. Está bem, não é nada de especial. Não é nada isto será uma cobertura de solo, neste caso de substrato, que estamos a fazer em vaso, estamos a simular aqui em vaso, que se faz de uma maneira simples, que é colocar uma camada, em cima dos nossos vasinhos. Repara, é fácil proteger e é fácil entender que esta nossa camada, mesmo agora no frio, tanto no frio como no calor, tem, tem aqui, são, são efeitos diferentes, ela vai estar mais protegida não é? da incidência dos nossos raios solares. No frio não vai, não vai ficar tão frio o substrato. E no calor não vai ficar tão quente, portanto não há tantas perdas de água. É benéfico tanto no tempo quente como no tempo frio. Exatamente, aqui a hortelã está baixinha porque ela agora... Ela agora ficou envergonhada quando começaram agora a ficar os dias, os dias que é um bocadinho mais frio. Pronto, mas poderia ser com palha, por exemplo, com palhinha ou com feno, existem vários materiais. Essa é uma outro, alternativa É também. outra alternativa. Uhum. Uma boa prática que as pessoas podem, podem fazer, mesmo na jardinagem, e, uh, associando esta questão do mulching, é principalmente para jardins maiores podem, na altura das podas, nós estamos no outono, esta é uma altura das podas, o que podem fazer é, portanto, vamos a falar de podas, até mesmo de cebos, de, de, de, de qualquer tipo qualquer de planta. Qualquer tipo de poda. Até plantas mais arbustivas, linhosas, e, obviamente, que todo o tipo de podas, nós vamos ter a parte da folhagem, ou seja, as partes mais vegetativas, não é? E vamos ter essas partes linhosas, que muitas vezes as partes das folhagens, ou seja, as folhinhas velhas, etc., podemos colocar num compostor. E é importante aqui a compostagem, a vermicompostagem, para quem tiver, tiver essa disponibilidade. E eu acho que já não há desculpas para não ter, porque mesmo, mesmo em pouco espaço podemos fazer. Exatamente. Sim, sim. Uh, e a compostagem o que é que é? Seria transformarmos os nossos resíduos que vão sobrando, não é que vão resultando do, do nosso jardim, uhum em fertilização natural. Exatamente. Basicamente que era quase já não importa que já não tem importância, não é? Exatamente. E que podemos dar uma nova vida. Imagina Rui, neste caso. Imagina as pessoas podem, de facto, vir comprar o, o humus, uh -huh. não é? Exato. Aquela necessidade que eu falei que é um ótimo fertilizante ou podem produzir elas esses húmus. A questão dos, das lenhas, ou seja, das podas, muitas vezes esta parte mais dos caules lenhosos, não é? esta parte mais arbustiva, mais duras. Já existem os uh, trituradores, não sei como é que se chamam, qual é o termo exato, mas existem no fundo, uh, são trituradores basicamente que vão reduzir esses resíduos mais lenhosos e podem quase transformar aquilo num género de destilha que também pode ser utilizado para fazer mulching. Okay. Portanto, se reparares, nós podemos muitas vezes, o que é que significa um jardim eficiente? É tentarmos pensar nas necessidades, minimizar as necessidades de entradas, neste caso de recursos, uhum. Okay. Portanto, mencionaste muito o reaproveitamento. Reaproveitamento. É? É? E minimizar a, as saídas também, neste caso de resíduos, não é? Ou seja, tentamos porque não, reciclar internamente no nosso jardim estas, estas saídas de resíduos, porque eu vejo muitas vezes, e, e fico um bocadinho chocada, uh, também moro numa moradia tenho numa zona de muitas moradias, e vejo muitas vezes o, os, os, os, os caixotes de lixo, não é? Cheios de, de muita resíduos do jardim. Bem, se nós tivéssemos começássemos todos a ter um bocadinho também mais de consciência de que uhum. é possível uhum. pegar nesses resíduos e transformá-los, não é? Em, sem grandes complicações, uh, porque não em... Lá está em nutrientes, em materiais para fazer o um mulchinho das nossas plantas. Portanto, estamos a, a, aqui claro. a fazer um Tanto ciclo dizer, fechado. A sustentabilidade, não é? Exatamente. E até acabamos por poupar mais, não é? E pouparíamos mais E de comprar novamente outros substratos, novamente outros produtos. Exatamente. Por exemplo, fazermos as nossas mudas de plantas, por que não? algumas plantas nem todas nos facilitam isso mas algumas facilitam olha as suculentas como eu falei há pouco e até mesmo algumas plantas aromáticas é muito fácil fazer mudas tanto é fácil fazer mudas fazer novas mudinhas fazer uhum. novas plantas é extremamente fácil existem algumas aqui pode não parecer mas as é verdade é, é fácil é fácil super fácil elas enraizam com muita facilidade aliás através de uma de uma folhinha elas começam a brotar raízes eu posso dizer estas aqui nasceram, nasceram ou brotaram. Repara que estão aqui três variedades diferentes. Exatamente. De forma natural caíram estas folhinhas quando ficam pousadas elas começam a brotar raízes muitas vezes e elas próprias dão novas no, novas plantas. Ou seja, é Foi, fácil. É o caso dessas, não é? Exatamente. Agora nem toda a gente tem paciência, de facto, <risos> para ter que fazer plantas <risos> <risos> e ter um viveiro de plantas em casa, mas mas é possível, sim. É possível. Nós fazemos uma série de, de ações é possível uh, deveria ser, não é? E deveria ser. Para regar, por exemplo, uh, que tipo de ações é que as pessoas podem ter, mesmo na, na questão da, depois da questão da rega, que é Sim. importante? Aqui também temos de fazer uma gestão eficiente da água, não é? Exatamente. A gestão eficiente da água passa por muitas formas de, de tentarmos aqui trabalhar, principalmente as plantas que precisam de água, de serem regadas. Olha, práticas simples que podem ser feitas, porque não reaproveitarmos a água da cozedura dos nossos alimentos, nomeadamente quando não existem gorduras. Água de cozedura de leguminosas, água de cozeduras de uma sopa não, porque a gente vai comer a sopa, Exato. mas... Água de cozedura, sim, de leguminosas será um bom exemplo, até mesmo de, de, uma, de uma batata sem assim, ser de leguminosas, ou seja, às vezes existem águas que quase que vão para o ralo desnecessariamente. Basta e que já os nutrientes que até são necessários para o desenvolvimento dos plantas. Exatamente, né? aqui convém só dizer que é importante que não tenha sal, porque se vê sal <risos> já complica. Depois, poderíamos fazer uma, uma, uma série de, outras, de, outras, de outros cuidados, como, por exemplo, quando nós vamos tomar um banho, no início do nosso banho... Eu estava a pensar precisamente Exato. <risos> Quando nós vamos tomar um banho, no início do nosso banho, enquanto a nossa água quente, muitas vezes esquecemos que aquela porque água está aí por rala um ralo exatamente, abaixo. Sim. Porque não aproveitamos essa água, uhum. não é? Às vezes num alguidar perto e trazemos esse, esse esse recipiente maior, menor, a gente hoje em dia tem facilmente arranja um alguidar qualquer e reserva essa podemos aproveitar água. Podemos para, para a rega do nosso jardim, para as nossas plantas. E porque plantas? não regar, exatamente, é uma água limpa, completamente limpa e podemos utilizar para regar as nossas plantas. Poderia ser outra prática. E, e pode parecer que pouca diferença vai fazer Quer dizer, mas as pequenas diferenças todas juntas claro. acabam por ser... São pequenos gestos que fazem grandes diferenças. Fazem grandes diferenças, Exatamente. é isso, não é? Aquela, aquela velha história que todos nós podemos contribuir para fazer a diferença. Outra boa prática em relação à rega, Rui, que eu acho que é importante realçar, é que muita gente, às vezes diz-me também, e até acabam por alegar um pouco isso, que até gostavam de cultivar mais, mas depois não têm tempo, não têm disponibilidade. Acho que toda a gente hoje em dia tem falta de tempo não sei se... Eu acho que sim. É. Exato. Uh, eu digo sempre que o jardim, de alguma maneira, serve exatamente também para isso, não é? Para nós... Mas tu encontras as respostas para tudo, não é? <risos> não, por exemplo, para a falta de tempo já tens uma resposta. Que é já essa, tenho uma resposta. Para ser o conselho, exatamente. Exatamente, que é, primeiro, não é só para a falta de tempo, seria até para ajudar aqui as pessoas que têm mais dificuldade em poderem, uh, às vezes, perceber como é que elas conseguem controlar as necessidades da água, etc., os sistemas de rega automático, eu digo uhum. sempre, parecem um investimento inicial e hoje em dia existem soluções para tudo. Olha este mini kit, por Esse exemplo kit. aqui de, que de jardim. Era oportuno mostrarmos a mesmo abrir a É, mas podemos ver. podemos aqui ver. Este mini kit tem inclusive é um controlador e aqui um, um, um género de no fundo da acaba por ser um, um temporizador, não é? Uhum, que nos vai permitir nós controlarmos aqui, ou seja, vamos poder colocar o no relógio indicar quantas vezes é que nós queremos que recue e depois vamos ajustando conforme o tipo de, de tempo que né, estiver. Isto vem em resposta a, às pessoas que dizem que não que tem tempo para Por exemplo, Mas, uma eu não sei se aqui, pronto, ele vem aqui com o tubo, ele diz-me aqui, aqui fora diz que é até 20 plantas. O que é que isso significa? Que nós vamos retirar aqui a nossa mangueirinha, a uma maneira, em um género de uma, uma pequena um pequeno sim. tubo, ele está aí é preso, Rui. Eu acho ah, que não okay. vou conseguir porque ele está preso. Está preso em dois sítios. Eu vou tentar tirar Mas é simples é, simples, é bastante simples. É, se calhar tínhamos que arrancar tudo. De alguma maneira, o, o sistema de rega, este género de sistemas de rega que vem em modo kits, uhum. uh, serve mesmo para pequenos espaços e ajudam-nos a facilitar a tarefa e também a poupança de água. Porque, é como digo, às vezes parece que estamos a fazer uma aposta e são sistemas que não são assim tão caros quanto isso, principalmente sistemas mais pequenos assim acabam por compensar a médio-longo e prazo, Exato, porque é, nós vamos é, regando é um pouquinho, né? de certa é. forma, um mesmo, vamos ter lucro mais tarde. Mesmo, por exemplo, na questão de ir de férias, tens logo este problema resolvido, ir de férias, que é, ai tal, como é que eu vou fazer agora durante as minhas férias? Depois, outra questão, que é nos tempos mais quentes, principalmente tempo de primavera-verão, por vezes as plantas vão precisar de mais água, mas não precisam de mais quantidade de uma vez só, precisam de serem regadas com frequência, ou seja, pequenas quantidades, mas mais vezes, se calhar, do que uma vez por dia. Ao invés de pegagem em dois ou três litros e deitar aqui nesta planta em sopar só porque está muito calor, ele está realmente bem empresa só. não está? Sim, mas depois assim que eu acho que já, já conseguimos. Pronto, Pronto, ok. Estás a ver, bem este tubo que vai esticar e neste caso vamos. E depois tem as pontinhas que se ajustam de acordo com, de acordo com a necessidade. Está o ou temporizador seja, que tu falaste ao ponto? É. Temporizador que funciona neste caso a painel solar, por exemplo. Pronto, isso é importante, realmente, sim. Este temporizador já funciona, nem precisa exatamente. Elas têm tem baterias que carregam com o sol, uhum. né Aqui nem acho que nem vais precisar, não sei se tem aqui. Saber. Portanto, ele, ele acaba por tem carregar com o sol e aqui, com as três pronto. Mas mas acaba por por funcionar aqui o tu, tu regulas aqui. E depois tem outra questão que vai responder a uma necessidade muitas vezes às vezes há pessoas que se queixam que é não tem o ponto água numa numa varanda. Sim, isso é um dos pronto. principais. Pontos, <risos> exatamente. É e aqui tu podes pôr para pouco espaço. Para poucos pacos, para poucos, poucos vasos, isto vai precisar de pouca água. Isto depois, neste caso, como é que nós faríamos? Faríamos de, de acordo com a quantidade de vasos, iríamos pôr aqui as nossas saídas, portanto, iríamos ligar isto, nós não vamos fazer agora aqui a montagem, Sim, mas iríamos é ligar isto. Iríamos passaram. ligar isto aqui ao nosso, ao nosso controlador, que iria ficar a beber num depósito de água, ok? O depósito de água. Pode ser água que tu colocas, obviamente, mas porque não guardares a água da chuva? Claro que não vais ter água da chuva, uhum. se calhar, com, com, aquela quantida, com aquela quantidade necessária na altura da primavera-verão, mas podes realmente guardar também a água da chuva? Hoje em dia já existem, eu até tinha aqui, acho que... Podes pegar num pequeno bidão que consegues guardar e depois ir retirando a partir daqui. Por exemplo, este poderia beber, vir a beber num bidão destes, imagina, este controlador. Okay em que regas aqui meia dúzia de vasos e se calhar não gastas metade da água que gastarias a regar com o teu regador. O regador convencional, não sei onde é que ele está. Não temos Tem aqui, é. acho que está do aqui, teu está lado. Está é a procura do regador. Portanto, por vezes o que é que nós temos tendência? É regar também acabamos por, se tivermos pouco cuidado, dispersamos muita água, ou seja, exatamente. acabamos por desperdiçar bastante, não é porque temos tendência a molhar, às vezes, por fora. E até Portanto, pode temos... ser prejudicial para a planta, não é, não é necessário é, também... É, idealmente, excessivo. às vezes, ter tende... ter o cuidado de, por exemplo, adequar, às vezes, o regador mais pequeno de acordo com os vasos e regar, mesmo junto do pé da planta, é uma boa prática. Não regar a mais, de forma a que não haja ali... E com este kit conseguimos controlar, não é? Por exemplo, um kit rega só, só Portanto, estou exatamente... Não há desculpa, para quem não tem tempo para não, regar... Não ah, porquê? Porque mesmo que não se tenha realmente o ponto de, de água numa varanda, nós conseguimos ir beber Não a é? é um depósito. Ou seja, isto conseguia ir buscar a água a um depósito que nós tivéssemos, por exemplo, na proximidade dos meus vasos. E também é de fácil montagem e E é de fácil montagem. Ele vem com os kitzinhos que dá para furar. Vamos furar e vamos colocar as nossas pontas onde fosse necessário. Portanto, neste caso aqui, imagina que eu precisava de pôr. Nas suculentas não seria necessário colocar. Uh, juntava três, quatro vasos na proximidade e depois passaria ao tubo e, e colocaria as minhas pontas de acordo com o número de vasos, portanto, este aqui dá até 20 plantas, uhum. eles aqui indicam, uh, existem Sim, realmente para vários, esse, é, porque, esse aqui diz-me aqui até 20, exatamente. até 20 plantas. Depois, eu presumo, presumo que estes aqui, depois, dependendo do tipo de sistemas, alguns dá para regular até o caudal, ou seja, fechares -se ou, ou diminuires, de acordo com perceber lá está se as plantas precisam de mais ou precisam de menos água algumas plantas aromáticas precisam de menos água do que algumas plantas de flor é? algumas plantas do jardim em si ornamentais portanto e é preciso realmente é, é perceber um bocadinho esta esta algumas boas práticas que nós possamos fazer ir mudando alterando uh... essa informação da rega convém também termos alguma informação não é algum conhecimento antes de de escolhermos a planta, até como te referiste no início aqui do nosso workshop. Sim, não é? Sim, é, exato. É, assim, é, é, é, é importante termos aqui uma percepção, quase se reparares bem muitas vezes aquela aquelas etiquetas uhum. gerais em que diz, não é? Água média. Há uma, uma regra que eu digo sempre, acho que não há planta nenhuma que goste de estar encharcada, a menos que sejam as plantas aquáticas. por vezes, a maior parte das <risos> até ignora essa informação, não é? Retira, é o primeiro passo Pronto. é retirar essa etiqueta. Também é verdade, mas, mas a maioria das plantas, portanto, nenhuma delas gosta de ser encharcada. Depois, quase todas, e dividem-se em dois grupos: aquelas que são pouco tolerantes a terem sempre o substrato molhado, neste caso, imagina estas, não iriam gostar de estar numa terra que nunca fica seca, ok? Elas precisam de ficar na terra seca durante algum tempo, porque elas aguentam, como digo, muito tempo sem água, e aquelas que são, portanto, essas que são tolerantes ou que são intolerantes à tal terra sempre, sempre úmida, portanto, precisam de ficar com a terra seca entre regas. E aquelas que, pelo contrário, têm sensibilidade a ficar com a terra seca. E aí são mais as plantas da horta. Não é? okay. eu, Mas que também variam conforme as estações do ano, como tu referiste há pouco. Sim, não é? claro, vai variar conforme as estações do ano, porque nós temos algumas perdas por evapotranspiração também, ou seja, a, a que é das próprias plantas. O que é que se faz? Há um truque que se faz, que, normalmente, mesmo na parte da horta, que eu costumo dizer, lá está, o, conjugar plantas mais altas com plantas mais baixas na proximidade, muitas vezes ajuda a proteger estas questões da evapotranspiração que é, por exemplo, imagina, pôr plantas que perdem muita água, folhas de alface perdem imensa água, ou folhas de couves, mas pôs plantas, essas plantas na proximidade de outras que crescem com altura, uhum. né, que criam alguma sombra, vai facilitar essa gestão das próprias... Da, neste caso, daí vai para uhum. a transpiração, essa gestão da água mas em si. Mas está outro pequeno gesto que faz toda a diferença. Que não é? faz toda a diferença, Exato. exatamente. Às vezes o criar dizes, Há muita gente que diz, ah, e tenho uma varanda com muita exposição, um sítio com muita exposição solar, eu não consigo aguentar as plantas na altura do Se tiver verão seca tudo. Forma ordenada, Exatamente. Então, o último caso, isso. crias uma, um género de uma sebe, um género de uma sebe, um género de uma, uma pequena vedação, nem que seja com base em materiais mais, mais naturais, que te facilitam isso, esse criar esse, esse, esse sombreamento que de alguma forma ajuda a proteger também as plantas. Ok. Tem que uma questão. Mais Susana. questões. Com a rega, gota a gota também poupamos água. É fácil fazer é fácil fazer, é muito mais fácil fazer. Eu eu posso dizer que não não tenho nas 100, e 100% do meu jardim todo, mas tenho tenho 90, diria, diria que 95, não tenho, olha, não tenho nas germáticas, porque acho que não há necessidade realmente, é muita pouca a necessidade de as da água e das exigências que elas têm para a rega manual, não me compensam a necessidade de estar a colocar lá. Então aconselhas o sistema guata gota. Mas eu aconselho sempre o sistema, a qualquer pessoa, independentemente depois do espaço que tenha, a ajustar um sistema. E como já há sistemas que, mesmo para um pouco número de baços, conseguem tentar resposta, uhum sem pontos de água, é muito fácil de, de montarem, como digo, Pronto. é fácil de ajustar questão, e, e permite-nos, se calhar é que se quase faz? que se paga rapidamente, uhum. o, o próprio investimento. Ou seja, o custo maior que possamos ter no início, o custo de, de investimento Sim. de comprar um sistema, de alguma forma, acaba por compensar, ser compensado com a poupança de água. E como é que é feito? Assim, de uma forma... Resumida. Não, de uma forma resumida, o que nós faríamos era como te digo, era faríamos aqui ao ajustar as saídas. Devem ter aqui outras outras pontas para sair. Acho que o Tem aqui, não tem aqui exatamente. estas pontinhas. Tínhamos que furar aqui com este este sistema. Furaríamos aqui esta mangueira de acordo com as nossas saídas e depois isto encaixa. Repara, isto aqui encaixa e é muito fácil de fazer adaptar conforme o número de vasos que nós tivéssemos. Exatamente. Já aqui teríamos até, até pouco, 20 pontas. Depois tem aqui estes, estes, estes, este género de péssimas pinçazinhas que dá para ajustar ao vaso, ou seja, para segurar a minha ponta. Isto aqui está fechado. Para segurar é a, a minha fixar, ponta é? a fixar, exatamente. Aqui nos vasos. É claro que aqui nos vasos não se justificava para três vasos, mas nós... Quer dizer, não se justificava, é como te digo. É, tudo é, tudo é uh, relativo. Para mim, acho que mesmo numa pequena varanda, a meu ver justifica-se principalmente porque pela questão, a menos que a pessoa nunca saia de casa até por essa questão, assim, é. vamos de férias não temos a preocupação, eu vou de férias não quando cresce férias. Vizinho, né? exatamente, quando isso. venho de férias tenho lá as minhas plantas bonitas, isso é também um descanso, um descanso bom uh, depois existem outras cuidados que nós podemos ter, há bocadinho não falei Rui já agora, uh, que eu às vezes aproveito muitos resíduos da minha cozinha sem serem diretamente para o compostor em que posso, quase que de uma maneira prática, uh, reutilizá-los de imediato. Como é a casca ovo. Acho que toda a gente já ouviu falar. A casca ovo, como é que ela pode ser reutilizada? Eu não deito casca ovo para, para, para o lixo todo. E a casca ovo pode ser aproveitada também, não colocada propriamente logo de imediato esmagada, porque é muito difícil reabsorvermos, não é? Portanto, aquilo é duro, é uma, uma acaba por ser uma... uma no fundo, um produto mais rijo, uhum. mas é importante que, se nós fizermos aqui o cuidado de deixar secar durante uns dias e, e depois reduzir aquilo a um pó que é colocado, pode ser na parte superior ou até envolvido no próprio substrato quando vais plantar, é uma maneira de aproveitar já a casca do ovo Podemos direto. colocar diretamente ou então envolvendo no um substrato. Exatamente, exatamente. Então, um, um gesto super simples. Super simples. Dizer, não é? Aproveitar alguns materiais como alguns resíduos também que podem nos facilitar, às vezes, até uma fertilização rápida. Uh, principalmente em fase de floração rica em fósforo e potássio como é que casca, as cascas de banana por exemplo fazeres um chá de casca de banana quando a casca de banana em vez de deitares para o, para o lixo ou até mesmo para o compostor, antes disso colocar em água e fazeres uma infusão ou, ou fazeres uma decoção, deixar ferver um bocadinho e essa água depois utilizares para poderes uh, aquilo que eu estava a dizer há bocadinho aproveitar estas águas de cozedura de, de alimentos não é de alguma Sim, maneira alguns exemplos das cascas dos nossos alimentos que em vez de irem para o lixo por exemplo. Podemos reaproveitar. Ex exatamente. Pronto. Aproveitar de uma forma mais direta, não é? Mais direta sem ser antes ainda da uma forma mais saudável para as nossas plantas, não é? Claro, acabam por ser, acaba por ser uh, tudo mais natural. E Principalmente a se for para a oferecer nutrientes horta. Para, para as plantas. Estamos a dar uns nutrientes exatamente. de uma forma natural. Portanto, há muitas maneiras de nós aqui uh, trazermos aqui a eficiência, mas eu acho que aquela que mais mas a é, a boa gestão da água, sim, porque é um fator muito importante, a luz, toda a gente, ninguém vai controlar aqui a exposição solar, uh, mas nós, as plantas precisam de água, luz e nutrientes, e a gestão dos nutrientes, a gestão dos nutrientes, se as pessoas fizerem a compostagem, ou vermicompostagem, a diferença entre uma e outra é que uma não, não tem os vermes, não tem as minhocas a ajudar o processo, e a outra tem, não é? Portanto, a vermicompostagem, que gera alguma confusão a algumas pessoas, e que até acaba por ser um processo bem simples, é muito fácil de ter, mesmo em pouco espaço, e é mais rápido, tem essa vantagem, um, também seriam boas práticas para, para, para as pessoas adotarem. Eu acho que se toda a gente imagina que uhum. toda a gente adotasse nas cidades um compostor para transformar os resíduos, não é? do próprio jardim da própria cozinha, porque não, sim. para transformá-lo em nutrientes para as nossas plantas. Já viste uh, aqui a vantagem é que seria? Sim, sim, a quantidade de resíduos que nós estaríamos a diminuir, neste caso de enviar para a terra, eu acredito também que muitas pessoas também desconhecem não é, essas técnicas e por isso também não ainda uh... não o possam fazer. Eu acho, e por isso é acho... que estamos aqui, estamos também, a passar também, precisamente também essa informação também, também para, é para poder Também, também é capaz sim. E é exatamente. Se calhar, se calhar também é um bocadinho assim. Mas hoje em dia, hoje em dia eu acho que já já começa a ser. Acho que já toda a uhum. gente pelo menos ouviu falar. O que é que é compostagem, não é? Exato, sim, <risos> acho sim. Acho que toda sim. a gente ouviu falar. E mais formas, poupança água. Mais... Olha, há pouco referiste que as suculentas são das plantas, né? e aliás é o que é mais conhecido, são as plantas que não é necessário regar com tanta frequência. Para além das suculentas. Outras que plantas, plantas que, que mais. são, olha, plantas, por exemplo, que consegues manter facilmente com menos água do que, do que plantas. Os cates também, não é? São das Sim, mais conhecidas. Sim, os cates e as suculentas são todos da mesma família. Okay. Mas existem algumas, algumas mesmo até algumas ervas aromáticas e, e medicinais, são, no fundo são sempre variedades até mais mais autóctones, mais da, do nosso Mediterrâneo como, por exemplo, alfazema ou alecrim, uh, há plantas que precisam de realmente bem menos água do que outras plantas uh, típicas de, de jardim em si. Mas diria que... E eu, são aquelas, como tu referiste, que no verão precisam de alguma água e no inverno praticamente não precisam. Eu, eu praticamente, não, quase não precisam, porque praticamente... Estamos a falar de plantas que estão no exterior, não é? Estamos uhum, a falar de plantas de exterior. Exatamente. Neste caso, não estamos a falar de plantas dentro de casa. Estamos a falar mais e a focar mais no, na parte exterior. Mas seriam realmente plantas que precisam de menos água do que plantas, do que outras plantas de, de, de enfim, isto por Porque elas são elas na, na sua flora na, na sua, no seu habitat natural, elas estão em zonas muitas vezes ventosas e, e em terrenos com até pouca fertilização, uhum. não é muito arenosos, em que não têm assim tanta, tanta água disponível. É só a água da chuva. Portanto, em outono no inverno, elas quase nem precisam de água. E nos jardins das pessoas, tanto em qualquer pessoa de jardim de cidade, desde que tenha muita exposição solar e que não sejam locais muito abafados, elas também conseguem manter-se praticamente se nós tivermos tudo bem desenvolvido com a exatamente, tal mulching, sim. com a, estas questões todas que eu falei no com início. Com as técnicas que tu falaste, exato. É, são plantas que se vão conseguir manter muito facilmente. É muito facilmente manter jardins com alfazema, da... sim, sim. com alecrim, com, eu não falei todas, tomilho os tomilhos também são uhum. são existem muitos até o tomilho bela Luz é uma variedade que se consegue manter muito facilmente de forma quase que sem grandes necessidades de água claro que no, na primavera verão, vão precisar mais um, mas sim essas seriam sempre boas opções para para, para escolher. Depois existem algumas plantas mesmo de flor que não são tão exigentes assim a nível de, de água, mesmo plantas com flor, como por exemplo algumas roseiras. Repara que tens roseiras que são extremamente rústicas, algumas uhum. plantas de jardim que são extremamente rústicas, que conseguem aguentar bastante. Olha, até aqui um Dentre exemplo destas ursas... existem umas que precisam mais de água do que outras. Sim, estas ursas que já são cultivadas quase que até mesmo na área das jardinagens dos viveiristas, que é? já, já as disponibilizam nesta altura do, próxima do Natal, Uhum. aparecem muito na, nos Sim. centros de jardinagem, é também são plantas que não precisam tanto de água assim, porque, hum, curiosamente, elas no seu habitat natural, elas conseguem rastar, aguentar quase que só com a água da chuva, nesta altura, elas florescem inclusive, vão dar flor nesta altura do outono inverno, não é? Ficam com essas cores bonitas, existem brancas, rosadas, existem alguns tons diferentes, e portanto existem realmente algumas plantas as pessoas devem ter esse cuidado quando vão plantar, quando vão plantar, quando vão escolher plantas para o seu jardim, terem já alguns cuidados nessa escolha, perceberem se são plantas que precisam de mais água, menos água uh, e tentarem jogar com isso. E nas plantas, plantas de interior? Bem, <risos> as plantas de interior serão sempre plantas, nenhuma delas gosta de ser encharcada e depois, dependendo das variedades, algumas vão precisar um bocadinho de mais, ou seja, eu digo sempre que o importante é perceber se o nosso vaso está ou não a ficar muito seco, ou seja, se precisa de estar a ficar seco, eu, eu, na, a boa regra é só regar, só regar, isto para todas as plantas de interior. Uhum. Quando tu sentes que colocas um dedo aqui na tua no teu substrato, e se colocar aqui um dedo nesta hortelã e retirar, ele sai assim, repara. Sai não muito sujo neste caso, mas sai com terra agarrado. Uhum. Ou seja, ele está um bocadinho um úmido okay. aqui, ok? Ah, está úmido. Está úmido um okay. Só sai assim, com terra, significa que aquela terra está úmida, ele estava cá fora. Uh, não tenho andado a fazer grandes chuvas, mas estava cá fora e ainda tem umidade. E eu não tenho andado a regar, mas estava numa zona até que. significa que não é necessário colocar muito Exatamente, metade. ou seja. Agora, Podemos fazer essa avaliação, tal como tu acabaste de fazer agora, não é? Colocar o dedo sim, e ver se realmente não. até. Sim, era o, o ideal. E só, e só um. regas se estiveres, percebes que, a tua, que o teu substrato não sai nada no, no teu dedo, significa que está completamente seco e então rega. Normalmente elas dão, dão um sinal, agora convém que a gente não se esqueça delas e não olhe só para elas quando elas já estão a murchar, a ficar a murchas, porque claro, algumas podem ser é sensíveis. Temos que evitar até que chegue a essa fase, <risos> não é? Sim, aqui não tens problema nas suculentas, mas nessas poderás ter, porque algumas podem ficar um bocado sensíveis se a gente esquecer delas. Formas de armazenar a água das chuvas? Formas de armazenar a água da chuva. Olha, tens várias formas. Uh, nós, de facto, podemos, porque não, principalmente em, em, em casas, uh, se calhar num apartamento, mesmo num apartamento, nós podemos, por não, nas nossas varandas, nos nossos terraços, colocarmos alguidares, não é? Os tradicionais alguidares. Por não? Os, volta, os tradicionais exatamente. alguidares e colocarmos... Às vezes é tão evidente que acabamos por nos esquecer, <risos> exatamente. não Exatamente. É? Temos, se calhar, vários em casa. Isto porque por a água da chuva não deixa de ser, principalmente para plantas de interior e para algumas plantas de interior que são muito sensíveis Há algumas substâncias que estão na água, etc., nomeadamente calcária, etc. Então, a água da chuva acaba por ser sempre, como se diz, a água da chuva é a melhor água para uhum. as plantas. Por isso é benéfico, não é? É benéfico. Então, o poder guardá-la uh, e deixar estar alguns aluguinários e depois guardar, por exemplo, nestes depósitos, como nós mostramos já há pouco, nestes aqui, não é? Portanto, nestes depósitos, que podem inclusive, ficar fechada, uh, é uma boa maneira de... De aproveitarmos um o recurso os natural os regadores, que tu mostraste há pouco, não é? Sim, exatamente. Se deixarmos no exterior, ser... numa altura que esteja a chover, exatamente. o regador vai, encher, vai encher, com, encher com a água da chuva. Exatamente, e, e, e, e vai estar as pronto para regar as plantas. Se colocares aqui nos bidões, vais conservá-la mais uhum. facilmente. Rui. Existe algum recipiente, para além deste que nós vimos que... Eu acho que existem, este aqui mesmo, este bidão que eu mostrei agora, existem vários volumes. Portanto, eu, este aqui, se não me engano, é de 20 litros. Por é, exemplo, só para teres aqui uma 20. percepção de 20 litros, consegues armazenar. Parece pequenino, mas mesmo 20 litros é alguma coisa. Mas existem uns que armazenam 40, 50 litros. Portanto, existem vários, vários tipos. Olha, e depois como é que fazemos a gestão eficiente de, de, dessa reca, Portanto, a gestão eficiente da água. Existe um horário que é... Que, que é estipulado para, para é, fazer sim. a regra. A, a, a boa regra diz que, normalmente, e principalmente em alturas, mas eu acho que digo, digo sempre isto, tanto no inverno como no verão, quando digo inverno, verão, é outono, inverno, como primavera, verão, devemos privilegiar sempre a rega de manhã. Okay. ok. Então, deixa-me só, só fazer uma pausa, porque isso é uma questão que surge com frequência. Por exemplo, no verão, existe aquela tendência nos, nos momentos em que está mais calor, a pessoa ir diretamente regar a planta, pensar que a planta está em sofrimento porque, porque tem cedo, não é? Porque realmente necessário, era necessário ser regado. É um erro, então? É um erro. Ok. É Deve um ser R. de manhã. Exatamente. Okay. Ou seja, deve ser preferencialmente de manhã, fora das horas de calor e, e evitar, e principalmente se for, nunca deve ser nas horas de calor, não é? Portanto, uhum. Nenhuma não, rega nenhuma deve ser feita nas horas de não, calor, até não Até porque é? quando vais regar nas horas de calor, a tua planta, o teu substrato pode estar quente, portanto estás ali quase que a cozer, não é a adicionar um... uhum. <risos> Percebes? uma água que Há não vai ajudar. Há aquela associação de ideias, quando nós temos sede com maior calor também poderia é, mas não com a, com a não É, uma boa gestão da água deve ser sempre feita, principalmente no calor, mas mesmo no outono e inverno eu prefiro sempre regar de manhã, está bem? sempre preferencialmente de manhã, um, e isto, claro, no outono, se calhar na primavera, verão, vamos fazer uma rega, às vezes, naqueles dias mais quentes, naqueles Sim, tempos mais, mais quentes, com uma frequência, uhum. se forem dias, se forem alturas muito calor mesmo, pode ser necessário regar às vezes de manhã, não é? que é bem cedo, e às vezes uma vez ao final do dia, por exemplo, pode ser necessário fazer isso, mas lá está, estou a falar aí no ajustar um sistema de rega, para regar, aumentar a frequência da rega e não o caudal. Não sei se me faço entender que Sim. é. Uhum. Basicamente, era regar mais vezes, mas sempre com quantidades mais reduzidas. É, é preferível, quando há maior necessidade, quando está mais calor, é preferível regar mais vezes com pouca quantidade e isso nós fazemos uma boa. conseguimos controlar muito bem isso nestes, nestes sistemas automáticos do que regar muita vez, ou regar, portanto, muita quantidade uma vez só. Uhum. Tem aqui uma questão que vinha no seguimento do que falamos. Mesmo quando a água está verde é se podemos regar com a hum... Então, mencionaste, aproveitamos a, a água da chuva. Sim. Quando a água está verde, não há problema nenhum em fazer a, a, a regra? Não, não há problema nenhum. Okay. A, água fica, a água fica em si verde, não é bem verde, né? Quem fica, às vezes, bem, pode haver é alguma camada de micro-organismo que fica e que faz esse trabalho. Okay. Então que não fica, é mas, Não, é que fica plantas. junto do próprio depósito. É uhum. como se fosse, tipo, na parte das beiradas dos alguidás, mas não há problema para as nossas Isto plantas. é importante esclarecermos uh, essa questão, porque a pessoa não, pode porque, pensar, está verde, não está não, está não para Não havia problema nenhum. Se fosse buscar água em um riacho, um laguinho, também uhum. é? então, buscar com alguns limos, alguns Exatamente. verdes e não havia problema nenhum para, para as nossas plantas, não sem problema nenhum. Uhum. Está bem, Rui. Susana, queres deixar-nos aqui algum conselho que não tenha sido falado, algum tema que não abordamos? <risos> Olha, Rui, eu, eu eu aqui eu digo sempre que nós podemos ter trazer os jardins para para, para, para dentro de casa, temos os nossos jardins tem muitos benefícios uh, para nós, nosso ser humano e, e nós seres humanos e para o ambiente em geral. Portanto, mais jardins nas cidades são necessários e, e não só para o nosso bem-estar, porque repara, vamos também diminuir todo o próprio uh, absorção do calor em si. Imagina o que é todo o cimento, não é que nós temos a irradiar uhum. o nosso calor, o calor que acaba por ser por, por chegar e tanto a uh, absorção. Quanto mais verde, melhor. Desse calor é-nos facilitada com os jardins e depois tem, tem os benefícios que tem para a nossa saúde e bem-estar. Claro, Portanto, e hoje em dia já temos tantas ferramentas à nossa disposição. Tu mencionaste várias que nos permite poupar pronto, água, que nos permitem poupar tempo. poupar tempo, poupar. Isto, o tempo, porque, bem, a questão do tempo é sempre relativa, não é? Portanto, não, é importante percebemos que um jardim serve, obviamente, para apreciarmos, mas também precisa da nossa atenção, do nosso tempo. Claro. Aqui, o termos às vezes um bocadinho de cuidado, não precisamos implementar tudo de uma vez. Como é que eu sou. Como é que eu vou ser eficiente na minha jardinagem, ou na minha vida, no dia a dia? Eu não faço tudo 100% bem, ninguém faz tudo 100% bem. O importante é que a gente considere que podemos fazer pequenas mudanças uma de cada vez. Eu não tenho lá para já um triturador para as minhas podas do meu jardim linhosas. Ainda não tenho. Pronto, tudo bem. Neste momento faço a vermicompostagem, neste momento já tenho o meu sistema de rega, ou seja, podemos fazer as coisas lentamente, né? gradualmente, ir implementando gradualmente, mas não deixar, de facto, trazermos o jardim, eu sou realmente a pelos, mal de de jardins, claro, <risos> jardins e hortas, faz todo sentido. mas acho que há uma necessidade de crescente, de facto, nas pessoas de trazerem os jardins para, para, para as suas casas. E acaba de ser esquecer... uma atividade relaxante cuidar do nosso jardim, não é? Sim, sim. E também nós não podemos pensar que para um planeta sustentável, para um planeta mais sustentável, para nós traduzirmos, trazermos melhorias na nossa na nossa, no fundo, no nosso comportamento, não é? para diminuirmos o impacto no ambiente, nós temos que estar bem, portanto, nós claro. temos que estar bem, nós temos que primeiro tratar de nós também, não é? Portanto, os jardins não deixam ser uma forma de trabalharmos aqui a nossa saúde e bem-estar. Agora, sem fazer as neiras ou evitar de todo uh, produtos químicos que eu não falei sequer nisso porque nem sequer considero isso, claro. esqueci-me dessa parte, mas acaba por ser importante. <risos> acabou é. por não ser um esquecimento, foi foi, foi, foi por Acabou por ser, porquê? Porque na prática eu, por exemplo, não vou tratar uma praga do todo com um químico Portanto, aparece uma praga, tento arranjar a forma de, com os produtos que já existem no mercado, naturais, ecológicos claro. ou naturais que eu faço uhum. em casa, eu tenho muitas receitas no meu site, mas outros produtos que às vezes podem não funcionar e ninguém nem toda a gente tem que ter paciência para fazer essas receitas, Uh, vocês comercializam já, já existem muitas opções de produtos. Sim, nós temos, nós temos até para dizer, nós temos uma gama ecológica. Ecológica, exatamente, uma que diz mesmo exatamente. que, que cumpre o regulamento da agricultura biológica, que é um regulamento europeu que está lá bem referenciado. Não nas só, não só na, na secção de jardim, mas em. em em vários em, produtos, em vários não, setores, não é? Todos. Portanto, hoje em dia não existem faltas de, de, de produtos no mercado que nos facilitam a nosso, as nossas boas práticas. Portanto, podemos ter jardins, ter mais jardins, ter mais horta. O cultivar um manjericão em casa evita que eu vá ter que, obrigatoriamente, pensar no manjericão quando vou fazer uma massa uh, ou uma salsa ou o que quer que seja, Mas ou um hortelã, não interessa, mas sem esquecer que ter muitos jardins, ter o meu jardim em casa e depois ter algumas práticas sem consciência Uh, não é? Pegar uhum. nos resíduos e deitar todos assim à toa, sem preocupar para onde é que eles vão. Suzana, uh, Susana, só no, uma opinião final: quanto tempo é que tu achas que uma pessoa tem que dedicar por dia ao <risos> seu jardim? É um bocadinho assim relativo, não é? Depende das plantas depende que, de, que tem. Depende das plantas que tem, depende da. Da, da área em si que vai ter, depende daquilo que repara, que plantas ornamentais exigem menos atenção do que plantas da horta. Não é? Eu sou a mulher das plantas da horta, como a é senhora diz, uh, e eu não vou enganar ninguém. Agora, se nós apostarmos no tal bom planeamento, que é pensar como é que eu conjuo as coisas, como é que eu oriento as coisas, oriento no sentido de plantar os cuidados que eu devo ter, de facto, na, na organização do espaço, o dar o espaço certo para aquelas plantas, o conjugá-las de uma maneira adequada, esse primeiros esse primeiro tempo que eu penso que as pessoas não gostam de planear, as pessoas gostam de pegar as plantas e vamos Mas embora. que é importante, precisamente para rentabilizarmos mais <risos> tarde. Exatamente, porque se nós fizermos um bom planeamento, a forma como eu conjugo algumas plantas é realmente pensada. É? Para nos facilitar a manutenção a médio e longo prazo. E não desistimos do nosso jardim. Né? Sim, e, e atenção, que quem queira cultivar, seja o que for, tem que estar preparado para aprender uma coisa que a natureza nos diz e que ele vai para a nossa vida, que é nós não controlamos tudo. Portanto, aceitar que vai haver perdas, aceitar que uma planta ou outra vai morrer aceitar que, de facto, vai haver uma praga que vamos ter que tratar. Não é? e, e dessa forma é que vamos aprender, não e é é? E dessa passando forma o nosso vamos ensinamento aprender. para outras pessoas. Claro, mas isso faz parte do processo. não É claro, é assim é na vida, é assim claro. no jardim, okay, <risos> é assim é na, na horta, em qualquer sítio. Excelente forma de terminarmos o, o nosso workshop. <risos> Obrigado uma vez mais pela tua presença, és sempre bem-vinda e trazes o tema da sustentabilidade que está em foco, principalmente nesta semana. Nesta parte, nesta semana Estamos na, na nossa Green Week. Obrigado também Obrigada, a si. então obrigado, até Obrigada. uma próxima op oportunidade. Obrigado também a si que nos esteve a acompanhar. Já sabe que até ao próximo dia 28, a Green Week está no ar com uma agenda recheada de eventos ligados à sustentabilidade para um habitat mais positivo. O vídeo fica de imediato disponível no Facebook e mais tarde no nosso site e também no canal do YouTube, em Rua Merlin, Portugal. Obrigado e uma muito boa tarde.